Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, o problema é que a gente não sabe como ser feliz, a gente não sabe mais como ser feliz, né? E aí vem o marketing, e os caras do marketing disseram assim, genial, vamos pegar a figura que representa alegria, quem é a figura que representa alegria? O palhaço, e vamos usar ele para vender. Uh, perfeito. Palhaço vendendo um produto, alegria. E o que que eles criaram? O Mac. Viva, especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Right? McDonald's hamburgers, french fries and milkshake. Watch for me. What's the fun? Criaram então o Ronald McDonald. E aí as pessoas começaram a ver aquilo, né? E, claro, funcionou, venderam, mas as pessoas começaram a achar o palhaço horripilante, filmes de terror, começou a perder o valor. Ali a gente começou a xingar. Ah, tem tá um palhaço mesmo. O que, que a gente quer dizer com isso? é tá um palhaço ruim. Tem tá um cara que faz bullying. Tu faz piada do público. Tem uma diferença muito grande, gente. O ator, o ator representa personagem. Eu fiz teatro. Rafael, você vai fazer um espetáculo chamado As Criadas Mudas. Rafael, você vai fazer o um espetáculo chamado Menino Maluquinho do Ziraldo. Você vai fazer um personagem que usa uma panela na cabeça. Eu vou viver aquele personagem, né? Comediante. Tem vários tipos de comediante. Quem trabalha com stand-up. Stand-up, na íntegra, é trabalhar com histórias que você cria na hora. Gente, eu vou contar uma história pra vocês agora muito engraçada. Eu tava com a minha esposa, né? Minha esposa disse pra mim, meu amor, eu tô assim, tô, tô sentindo um embrulho no estômago. Não tô legal. Não posso soltar um pum aqui daqui a pouco. Me dá um negócio. Se segura, mas Se segura que a gente tá no teu local de trabalho. Vamos lá chegar até o carro que vai dar tudo certo. Daqui a pouco ela olhou para mim e falou, amor, não deu certo. Maria". isso é stand-up. Você chegar e trazer uma história e você vai ter pushes, né? Você vai ter picos de humor. Você vai preparar piadas textuais, né? Você tem também o cara que conta piada. A gente vai chamar de piada de salão, né? Que foram grandes mestres. Nós temos aí, uh, vamos ver quem, né? O pessoal do Chico Anísio, nós vamos ter o Ari Toledo, todos esses caras foram piadistas de salão. Hoje a gente olha para eles e vai dizer: Meu Deus, aquilo era horrível, os caras cometiam muito bullying. É verdade. Mas tudo na vida evolui. Naquela época, em 1980, 1970, 1990, isso tudo era permitido. Que bom que o humor está evoluindo. Eu mesmo falo: Eu represento uma linhagem de palhaços e de artistas que trabalham com o humor, com o amor. Né? Se você se identifica aí, escreve eu também. O palhaço, o palhaço ele precisa de técnica. Quais são as técnicas do palhaço? Não é o nariz, gente. Não é a peruca, não é botar o sapato, não é a maquiagem. O palhaço, ele trabalha com a dilatação, revelação, crítica e por aí vai.